Bom dia, você que tem a folha de pagamento, onde tem descontado os empréstimos consignados é, e resolveu também fazer outros empréstimos no banco, tá? acreditando que são consignados, mas não são. Os consignados são direto da folha de pagamento. Os que não são consignados são descontados as parcelas direto na conta corrente. Tá? É diferente a questão jurídica. Quando é empréstimo consignado, você tem essa limitação de 30%. Quando não é consignado, não existe limitação dos seus rendimentos. Então, muitas vezes, a pessoa está endividada lá... É, 70% dos seus rendimentos comprometidos. Tá? 30% de consignado, o restante débitos em conta corrente. Mas também tem solução. Isso que é importante que você saiba. Pegue os documentos, traga aqui, a gente faz uma análise contábil desses documentos, com um profissionais especializados também, nesta área. E a gente vai chegar no, no, no, numa solução, num apaziguamento dessa questão para você. Tá é joia? Se inscreva no meu canal, dê seu like.